Olá, boa noite. Eu tô aqui para dar um feedback para Psicologia Nova sobre a mentoria que eu participei agora no começo do ano. Eu não poderia deixar de vir, porque eu fiquei muito feliz com os resultados. Eu consegui colocar muita coisa em prática. Eu nem sabia que eu tinha tanta coisa para aprender sobre como aprender. E eu vi que realmente... É, fez toda a diferença assim eu sou iniciante eu tenho pouco tempo que eu estudo para concurso mas eu sempre quis já desde o começo perceber onde eu estava é, pecando para não perder tanto tempo que a gente sabe que leva tempo então o máximo de tempo que eu pudesse aproveitar otimizar eu queria otimizar então quando eu vi a mentoria eu quis muito fazer e colocar tudo em prática. Então, eu fui fazer exatamente o que a Alison dizia. <risos> e eu queria... Aí, quero compartilhar com vocês um pouquinho desses ganhos, né? É, bom, eu aprendi a fazer um mapeamento na banca. Eu nem sabia que isso existia. E assim, depois que eu comecei a fazer, tudo fez mais sentido. Quando você percebe como a banca cobra alguns conteúdos e o que mais cai né, pra essa banca, por exemplo, você consegue fazer um cronograma. Você montar o seu cronograma de estudos de uma forma muito mais eficaz. Outra coisa, é perceber que, ah, por exemplo, pelo menos para mim, né, em casa é o lugar onde eu procrastino. Então, eu consegui perceber isso na mentoria, que aqui em casa era o lugar que eu mais procrastinava. Então, eu, pro, eu comecei a procurar um lugar fora da minha casa que eu pudesse estudar, tivesse menos estímulos, né, que, me, que eu tivesse focada naquilo. É uma frase que me marcou muito nessa mentoria era que eu precisava estar em movimento, eu precisava entrar em movimento. Isso fez muito sentido para mim, né por conta da constância. Então, desde o começo da mentoria, eu comecei a estabelecer metas. né Duas horas de manhã, duas horas da tarde. E eu tenho conseguido cumprir. E assim, é, eu tô muito feliz com isso. Aprendi também é, sobre revisão, questão e aprendizagem. Então assim, gente, eu super recomendo mesmo, super recomendo. Quem puder, faça, só faça e sem questionar muito. Coloca, tenta colocar em prática o máximo que você conseguir. Não tenta racionalizar assim, é, ai ah, mas eu não gosto de... Faça, tente, faça dessa forma. E veja quais são os resultados, porque eu recomendo demais, viu? É isso, um abraço e boa sorte para todos nós.